Quanto lá microfone devia rádio Rio de Janeiro que o multe desvastiga Esperanto, me essas de novo te foi por desvastig ni antiam conata radio programa esperando la língua de Fratetso que o estas multe audata de plurae auscultando e ni aí Esperante língua tio uma de la vina de ela de que vina é que é que Regte el sende. Sete. Pro la facto que de estas presentata e ampli Portugali ou esperante lingue vê, ni presentas alvi, din, são bendiguite. Que maneira de vi sucessos ao de Irante regte a nia Daí pário denia rádio Rio de Janeiro e ampli uno esperanta era deni por vi samidiano e la tutta mondo do me tendo que sovi atento diz ali a oportunidade, diz